Oi gente, tudo bom? Queria agradecer os comentários, o feedback, eu tô muito contente, tá muito divertida essa troca entre a gente, tá? Vamos lá, o tema que vocês me pediram hoje foi amamentação e chupeta. Mamãe, é o seguinte, é muito importante você escolher muito bem o que você vai comer, porque quase tudo que você come vai pro bebê também. Praticamente não existem filtros entre você e o bebê. Tá? Então, evite alimentos com gosto muito forte, que podem dar gases para o bebê. Ah, o que, que pode dar gases para o bebê? Tudo que der gases para você, mamãe, para ele vai dar também. Normalmente estão na lista é, feijão, é, alho e cebola não são adequados, evitar alimentos muito industrializados, evitar adoçante, que não faz bem a saúde, tá bom? Do, o contrário também é verdadeiro, o que você comer bem, alimentos orgânicos, frutas, cores, pense nas cores, tá? A manga, a aveia, são alimentos que aumentam muito a produção do leite, e o leite vai ficar mais doce, mais agradável. Aí vai uma dica também, vale a pena mamãe e papai, vocês provarem o leite, tá? Até para vocês terem maior empatia com o bebê, para vocês conhecerem o que é que vocês estão dando para ele, tá? Chupeta, vamos lá. Gente, eu poderia falar aqui um monte de vantagens e desvantagens que, que a gente vê por aí. O que, que eu diria para vocês? Os papais é que tem a chave. Vocês que tem que, por meio da intuição, tá, decidir o que é melhor para o bebê. No geral, a chupeta ela é muito ela é boa para quê? Para tranquilizar o bebê, para acalmar o bebê, para fazer a mamãe descansar um pouco, tá? para fazer o bebê parar de chorar um pouco. Tá? Então eu diria assim, eu não usei para o meu filho, para o Raiz, mas eu conheço várias mães que tiveram isso como uma excelente solução. Tá? Então a dica é, intuição, quando nasce um bebê, nasce também uma mamãe e um papai. Confie em você. Obrigado, gente.